Nossa <risos> Batido. Fala aí, guerreiros senhora. Sou daqui! Que saudade de vocês Vem aqui, deixa eu dar um abraço Deixa eu dar um cheiro oh, oh, Menino fedido <risos> Voltamos aí Trazendo para vocês mais um vídeo E hoje, hoje Eu vou estar trazendo aí uma, uma gameplayzinha aí, Uma partida Na ranqueada usando né, A tão falada 9A91 VIP eu joguei algumas salinhas com ela e não achei lá aquilo, eu esperava mais dessa 9A91 VIP. Porque a 9A91 VIP, ela é forte. Então, a gente se imaginava a 9A91 VIP mais forte ainda. É, teve alguns apetrechos, alguma coisinha a mais, o vê vem que vem. Né, o silenciador, é, o scope e o, o pente extra. Né, mas... Mas vocês vão ver aí na gameplay. Então já deixa o seu like, se inscreva, coloca aqui. É, se você é novo, seja bem viu, Já deixa o seu like. Você que já é boneco, mostra o eixo. Não perde o vídeo, compartilha, divulgue, comenta pra não ficar boneco. Então botou o Vica Gameplay eu, chupa bife. Fui. Nossa, faz tempo que eu não jogo isso aqui. Vamos lá, uma agredi, uma agredi, tem que agredir. Flash -bomb. Nossa! Eu tô cego Errou. Já começa flechando o próprio time Erro, erro. Palmito. Palmito é mito O Palmito é mito O Palmito é muito mito O, Palmito, é mito. o Palmito, é mito. Oh, Palmito ganhou o jogo Olha aí Olha lá. Ai, ai! Ah, vem, gente! Sai da casinha, pô! Vou jogar mais calteiro tô, tô fazendo um ruxão. Um xadão bolado. Aí tô ficando boneco. Não, não trava não, trava não, trava não. não, trava, não. O cara tá coado. tá na base. Oh, que? <risos> Eu não sei, tá. Que tá O cara pro ar, então. É pro ar que nós vai. Vamos pro Ah, esse cara é toda hora, velho. Ah, tem um bonitinho hein? bonitinho, eu tenho que pegar o jeito da 9A, tem que eu pegar o jeito, aí eu vou... tudo errado gente naruto lindão misericórdia Tô ficando com medo é boneco de junho Aqui não. Vamos fi, vamos. Ai ai. Uh, ele sempre vem! <risos> ele sempre vem! <risos> Ai cara! Fire in the uh hole! -huh. Cara vai chorar daqui a pouco, tá vendo? Espia. Daqui a pouco os cara vai chorar. Filho. Bora, tô ficando com medo. É boneco dele já foi 5 K, vai ficar boneco. Flash bomb aqui ninguém entra não Ai ai Epa. Ah, acabou <risos> a ah, de ó, de de perto, gente. Ela ela boa ela boinha, boinha. Agora tem bom na distância. É que é o problema da novia Bora time, não perde não, pô. Pô, tá de sacanagem. Carregando, pô. O time vai perder ainda, não é possível. Vai tomar na costas, velho. Tá vindo. Tá bicho. Mouse aí. Vamos lá. Vou usar 5 e 20 kills aqui em 9A, para ficar maniaco eu tô aqui Ai isso ah, não vale a covardia né meu? É covardia. Ah, tomei. Nossa, tô... vou ter que ganhar, né? 0/8, misericórdia. Que é o que, rapaz? Eu não sou homem de. Ah, rapaz, tá de sacanagem. Não trava, fé. Ô, oh, cara, o filhinho das costas oca, meu. Olha lá, lixos! <laughs>